Pessoal, boa noite. Obrigado por você estar aqui vendo meu vídeo. É, hoje eu vou fazer um depoimento sobre a questão do marketing digital. A minha visão sobre tudo isso, vou contar uma historinha sobre como eu comecei com essa questão do marketing digital. É, sabe aquela velha história que a gente vê, aquela propaganda, vê aquela propaganda, tem uma hora que você clica e que de tanto insistir, você acaba clicando, eu fiz isso, é, começo de janeiro, uma propaganda que tava, da monetize, num vídeo, não tinha nada a ver assim, mas tinha uma, um vídeo na abertura, então, é, falando do, eu ganhei tantos, ganhei trinta e tantos mil no mês, me aguçou a curiosidade, eu entrei, cliquei, é um curso que tem umas técnicas boas, que não é um curso caro. Né? Mas esse curso me abriu portas de ideias para conseguir fazer. Foi com esse curso no começo, porque são de uma semana, já vendi dois produtos, usando as estratégias e técnicas. Só que eu não estava satisfeito com isso. Eu queria... Porque falam tanto que ganham tantos por mês, eu queria ter uma estrutura muito próxima do que eles... Porque esses grandes empresários do marketing digital ganham é, então eu cliquei fiz esse curso legal gostei fiz o curso inteiro mostra muitas técnicas para o YouTube muitas técnicas legais e importantes que é, realmente é o mercado que mais cresce digital o YouTube então a gente se quiser vender a gente tem que mostrar a nossa cara não tem como a gente hoje não consegue faturar alto se a gente ficar só com o vidinho, com você gravando de fundo. Não, não tem como você ganhar dinheiro assim. Não tem. O dinheiro que te dê liberdade financeira, me perdoe quem acha que consegue e não vai conseguir. Hoje, o YouTube é o melhor canal, é a melhor porta, é o melhor tudo na internet para a gente oferecer, falar de tudo. Né? E você pode pesquisar de tudo no Google, no YouTube, você acha. Como ganhar dinheiro, ó, como arrumar um celular, e N coisas a gente acha no YouTube. E a gente já teve ó, essa preocupação hoje, né? Na, na, a gente que, que mexe com a internet, que mexe com isso, tá mexendo no YouTube. Isso daí é questão normal. Isso daí, com o passar do tempo, a gente vai fazendo, a gente vai, per vai perder aquela vergonha de. de de porcar a tapa né de falar e a gente vai realmente vendo que o negócio funciona vai continuando no meu depoimento eu uns dias depois que eu comprei esse curso que, hum, eu achei que era pouco eu fui correr atrás do, dos youtubers né dos grandes youtubers que mexem com marketing digital né dos grandes empresários que mexem com isso que Tá aí no YouTube, né, eles falam das dicas, estratégias, tá tudo para te ver. Tá tudo pra te ver. Explicando como fazer blog, explicando como fazer site, como fazer um canal certo de, de, de YouTube, como você usar as palavras-chave, né? O, o, o segredo do marketing digital é a gente usar as palavras-chave corretas. Então, tem muito vídeo, tem muita estratégia, tem muita coisa, só que a é coisa assim, pulverizada. Pu o que a gente precisa? Procurar uma coisa que nos foque. E eu fui atrás disso. Eu achei um outro curso, porque todos esses caras aí, top hoje, falam desse curso, fazem propaganda desse curso. Eu falei, mas que tanto esses caras falam desse, desse curso, né? conforme lá o um negócio online. Tanto que falam, falam, não, eu tenho que ver que que é isso aí, não, não hum, pode ser verdade. E eu comprei o curso. É, mesmo o preço promocional, é um curso pesado. você é pagando pagando até 12 vezes o carro tá pesado. Né? É, é quase 50 reais o curso do, do Alex Vargas, a Fórmula Negócio Online. Mas é um curso que realmente vale o dinheiro. É, ele explica tudo o que a gente precisa saber para ter uma estrutura. Para primeiro não só a gente ser visto, mas também para a gente conseguir fazer a nossa captura de e-mails. É, a gente ter a nossa lista de e-mails, a nossa lista de contatos, que é, que é o, o, o foco da gente aqui no mercado digital é nós segmentarmos os nossos clientes. Ponto. Um cliente segmentado você consegue fazer vendas. É aí lógico que tem várias técnicas, isso a gente, eu vou falando ao longo, ao longo do vídeo algumas coisas assim do, do dia a dia e são informações úteis. É, de uma estrutura forte, de uma estrutura que vai te fazer ganhar dinheiro, né? Uma das coisas básicas que o, o Fórmula Negócio mostra é você linkar tudo, blog, youtube, facebook, instagram, você fazer uma, uma união entre todas essas redes sociais e, e internet, né? Então isso é uma coisa de fora do comum, gente. É. A gente vai aprender a fazer estrutura. A gente vai aprender a uma forma formatar uma estrutura para a gente captar e-mails. Com conteúdos, e, enfim. Isso daí, se, se vocês também quiserem saber do curso, eu vou deixar o link aqui. Tem um vídeo legal que o Alex Vacas explica, mais ou menos, como é, que é o curso. É legal vocês darem uma olhada. Se você se interessar, Fica sua livre escolha. né? Eu só dou informação para vocês. É, mas fechando o, o, na Fórmula Negócio Online, é um pacote completo. que Acho que todos nós que vamos fazer uma empresa mesmo, que a gente tem essa intenção de fazer, a gente tem que comprar esse curso. É caro? É caro, gente. Mas vale a pena. Mas, não necessariamente é esse curso que vai fazer você ganhar dinheiro. Eu tenho um, um outro curso que eu também comprei, que eu tô fazendo hoje, que é o, o Grupo Desafio dos 21 Dias, que é do Fernando Augusto. E esse eu falo para você, esse realmente ele mostra a prática, a estratégia para você vender. E esse não é caro. Esse eu não achei caro, esse tá menos cem reais. O tanto que ele oferece é, é pechincha. Eu tô falando isso pra vocês porque eu comprei e tô seguindo, sabe? É uma sequência lógica que ele põe e você tem que seguir você vai fazer venda. Vai ter que seguir certinho o que ele, que ele diz, porque ele sabe o que está falando. É, o foco dele é YouTube e Facebook. Que os outros falam, ah, o Facebook já está passado, ah, bloqueia muito, ah, não sei o que. O Fernando Augusta, o professor Fernando Augusta, ele mostra como é de fazer. No Facebook, a prova de bloqueios do, do próprio Facebook. Isso você não vê nos outros. Então, é legal você comprar um curso e focar nele? É. É legal você pegar um curso ou você seguir um youtuber e pegar aquelas dicas e você vender? Sim. Inclusive, se você está pensando em ser afiliado do Hotmart ou do Monetize, Muitos produtos, muitos produtos. O próprio produtor já coloca para a gente como fazer as vendas, disponibiliza vídeo de depoimento. Então, assim é que é trabalhar, né? É que só trabalhar. dá para você ganhar dinheiro sem você comprar um curso formal, dá. Eu digo porque eu fiz técnicas do YouTube, diante do YouTube, comecei a vender vende pouco, sim, vende pouco, porque não tem uma estrutura fechada ainda Mas, daqui seis meses com o passar do tempo eu vou mostrando meus resultados para vocês eu tenho três vendas em questão de um mês eu tenho três vendas só que é aquela coisa né o brasileiro gera boleto e não paga então na verdade eu só tive uma comissão de um produto baratinho que eu pus e realmente deu, deu sucesso né mas eu queria provar na prática que todas as estratégias que esses caras falam é verdade. Funciona. Funciona, mas é trabalhoso. O grupo desafio dos 21 dias, também vou deixar o um link aqui. Tem um vídeo legal do, do professor Fernando Augusto. É bom vocês darem uma olhada. É, tem muitos depoimentos aí de pessoas que começaram recente. De, de, de uns grupos que é recente. Então é uma, é uma coisa nova. Uma coisa nova. Uma coisa que o Fernando Augusto está gastando tempo dele hoje para fazer esses, esses grupos de estudo. E um, um desses grupos de estudo que, que a gente segue também está aí embaixo no, nos comentários, no, na descrição do meu vídeo. ok É, é legal porque aqui te, são quatro aulas desse esse grupo de, de estudo que você vai aprender muita coisa, muitas técnicas aí que... Que por ser gratuito é muito bem visto. Eu participei dos curso, sim. Vou falar para vocês: são quatro aulas que mudou a minha vida. Depois eu comprei o curso dele. Comprei. Não vou negar para vocês. Mas por 80 e é, 90 e poucos reais ele dava 10% de desconto. por R$ 86 reais o curso. Pô, 86 reais é capaz de a gente gastar num, numa semana de, de, de, de comendo fora. A gente foi pensar, almoçando no restaurante. É, você come um lanchinho ali, uns aí vai para a faculdade à noite. 20 reais tranquilamente, a gente gasta num dia. É um dinheiro que você gasta na semana. Você pagar no cartão, né, até em 12 vezes, eu achei muito barato. Pelo, hoje eu achei muito barato pelo conteúdo que ele faz. Eu tô falando meu depoimento, que realmente esse curso vai, começou a mudar minha vida. Começou a mudar minha vida. Ainda estou no começo disso, mas uma coisa legal de vocês acompanharem. É... Gente, eu peço para vocês também deixarem um, um like, seguir meu canal, clicar no sininho aí, isso sua direita aí, lá lado do inscreva-se. Clique no sininho, porque quando tiver vídeo novo, você logado no, no YouTube, vai aparecer no sininho, à sua direita em cima, vídeo novo. É só você clicar no sininho que você consegue ver um vídeo novo. E todos aqueles que você acompanha, dos maiores ou outras coisas que você tem, faz a mesma coisa, se inscreva no canal, que, tudo, que todo vídeo novo que tiver, ele vai, vai aparecer para você. Mas sempre logado com, com, com a conta do Gmail, porque no YouTube ele só aceita a conta do Gmail para você estar tá logado para você fazer. Inclusive você fazer seu canal, fazer vídeo, você tem que estar tá logado com o seu, seu e-mail do Gmail. Que, que É simples fazer um e-mail. É, se você não sabe, tem muito tutorial aqui mesmo no, no, no YouTube, aqui, se você pesquisar aqui em cima, como fazer o e-mail do Gmail, ele vai te explicar passo a passo. Então, eu vou ficar por aqui hoje. Eu queria falar para vocês que eu entrei nessa coisa do marketing digital para ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro não satisfaz a gente não. A gente tem que passar o nosso, o que a gente está aprendendo para os outros. Eu, por ter uma formação de, de, de professor, eu sei como que é importante a gente passar a informação pro próximo, a gente fazer o próximo crescer. Né? E eu estou numa área que acho que pouca gente hoje tem gostaria de fazer, né? Eu, eu sou professor de matemática, me formei em licenciatura. Então, eu tenho todas essas técnicas de falar, de, né? Que a gente aprende isso no curso, né? Mas isso voltando um pouquinho para mim, vou contar um pouco, né? Já que já peguei nesse gatilho aí de falar de mim. Eu tenho duas formações. Eu sou professor de matemática, mas nunca consegui exercer. Cara muito novo, dificilmente o pessoal contrataria escola. Eu dei muita aula particular, isso até hoje eu dou. E depois eu fiz administração A administração é que me trouxe o um amparo financeiro o trabalho que eu tenho hoje, né? Hoje eu sou funcionário público, eu passei no concurso. Né? Mas eu entrei nesse marketing digital porque eu vi uma oportunidade de eu ter uma liberdade financeira. De ganhar dinheiro ajudando o próximo. Que eu acho que é o maior interesse que a gente tem, estando aqui, eu dando a minha cara, tapa, é te ajudar. Porque eu corro atrás, porque alguém me ensinou. Se eu te ensinar, o ou outro te ensinar, ou eu te dar uma dica de como te ensinar, isso vai te ajudar muito. Então, eu acho que a gente tem que ajudar o próximo. Independente do, do, do que você tem de crença, do que você acredita, a gente tem que ajudar. Porque é te ajudando, a, a vida dá retorno. É, é óbvio, a regra é essa. Você fez coisa boa, vai voltar coisa boa. Então, a gente está aqui com o propósito realmente de. Se, eu não sei se eu vou conseguir passar as coisas legais para vocês, né? É, cada um né, gosta de um, de um jeito da pessoa falar, né? Isso é normal. Mas, uma coisa aqui, que eu vou colocar sempre aqui, é um estímulo a vocês, um foco. Uma ideia, um livro. Tem muitos livros interessantes que a gente pode usar no nosso dia a dia para a gente ter inspiração. Mas, meu propósito aqui, é realmente, você que está vendo meu vídeo, Espero que você também me siga no, no canal. É realmente ajudar. Te ajudar. Tudo que eu estou fazendo hoje de estrutura, eu vou colocar nos meus vídeos. Eu vou mostrar para vocês passo a passo o que eu faço, como eu não faço, o que eu faço. Mas eu vou ser um foco diferente do que você vê por aí. O pessoal vai lá passo a passo de fazer um blog, passo a passo de fazer um site. Eu vou estar aqui para mostrar para você o passo a passo de você ter sucesso. O passo a passo de você conquistar aquilo que você sonha. De você ter sua liberdade financeira. Já pensou você ter uma liberdade financeira de você estar tá lá na Europa e conseguir ganhar dinheiro? Porque você tem uma equipe aqui no Brasil que trabalha para você. Já pensou isso, gente? Maravilhoso você ser isso. Eu estou buscando isso. E se você quiser também buscar isso... Tamo junto. Tamo junto. A gente vai ficar rico. Isso eu posso ter certeza. E uma das coisas que o professor Fernando Augusto fala é que ele quer formar mil milionários. É a meta dele. Você vai ver, se você realmente quiser, tiver vontade, faça esse curso Grupo Desafios do de Dias. É, é massa, gente. Vale a pena. Então, entre outras coisas, ele fala isso. Que ele quer formar isso, ele quer ensinar a gente a ganhar dinheiro. Ele não está preocupado se a gente vai ser concorrente dele, se não vai. Mas porque o marketing digital tem zilhões de, de, de ideias, de coisas para te vender, coisas para te fazer. Não tem. Tem nichos diferentes, tem, né? Não tem nexo assim. Ao cara fechar para ele o conhecimento, porque esse conhecimento morre. Então, o meu propósito mesmo de estar aqui, fazendo um vídeo, falando com vocês, é que nós vamos chegar ao sucesso. Como? Trabalhando muito. Trabalhando muito. Dormindo de madrugada. Aproveitando os feriados. A gente tá saindo, acabando de sair de carnaval. Carnaval, hoje, hoje ainda é terça-feira, é quarta-feira. Quarta-feira de cinzas hoje. Já foi o carnaval. Desde 2019. Acabou de acontecer o carnaval. O que, que eu fiquei? Uns cinco dias em casa. Estudando. Perfeiçoando as estratégias. Colocando coisas de um propósito muito maior do que eu me divertir no carnaval. Obviamente, todo mundo gosta de ir para o carnaval. Né? Se é para descansar, ou ir para folia, todo mundo. Fica esperando chegar o carnaval. Acabou o fim de ano, a primeira coisa que a gente pensa é carnaval, carnaval. Mas são oportunidades. Tempo que você tem, principalmente você que trabalha. Você que acorda cedo. Pega o ônibus, cinco, quatro e meia, cinco horas da manhã, para chegar 9 horas da manhã no trabalho. Muitos brasileiros fazem isso. E você, se você imaginar, você não precisar fazer isso. Você trabalhar para você. Com o seu tempo, com a sua dinâmica. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito séria. Eu trato como um negócio. Eu não trato como uma brincadeira. E se você tem o mesmo propósito, você que está vendo esse vídeo, você tem esse mesmo propósito de ter sua liberdade financeira, de obter seu sucesso, me acompanhe que estamos junto Então, eu deixo aí para vocês aí embaixo. O Fórmula Negócio Online o grupo desafio dos 21 dias e o meu grupo de estudos que também tá aí meu número do whatsapp fica à vontade se vocês quiserem visitar a fórmula negócio online e o grupo desafio vê o vídeo deles vê o vídeo deles assiste coloca aí embaixo nos comentários o que você acha se você acha que é possível se acha que é legal se acha que dá para ganhar dinheiro você achou deles os dois a Aí Você clicou lá no site, de, que eles têm o site de Venda Espanha, tem um vídeo do Alex Vargas e tem um vídeo do professor Fernando. né o Alex Vargas do Fórmula Negócio e o professor Fernando Augusto do Grupo Desafios 21 Dias. Acho legal vocês dar uma olhada. Bom, gente, fica para a próxima. Até mais e não vai demorar muito para ter os próximos vídeos.